Olá, eu sou Chico de Paula, editor da revista, do site e também da TV Bibliô. É, hoje eu tenho um prazer imenso de receber aqui para conversar né, o professor Antônio Novoa, né, ele que é português, é, está aqui no Brasil para participar de atividades, de conferências. O professor Antônio Novoa, né, ele é da área de educação, da área de história, já foi reitor da Universidade de Lisboa, é uma pessoa super dedicada na área de educação e é basicamente sobre esses temas que eu vou conversar com o professor professor obrigado por ter atendido o convite da biblio é, professor, o professor tem se dedicado há muitos anos à pesquisa né tem dezenas centenas de publicações na verdade na área de educação é como é que o senhor enxerga hoje o cenário o seu que conhece né o brasil como é que o senhor enxerga esse cenário, não só a, a nível de Europa, mas a Brasil, América Latina, em termos de educação? Eu julgo que a situação no Brasil e na Europa é muito diferente. Não é? Se eu quisesse utilizar uma, uma metáfora, eu diria que o Brasil ainda não acabou o século XXI. O século, peço desculpa, que ainda não acabou o século XX, não é? isto é... Que as promessas que foram feitas na escola de uma educação de qualidade para todas as crianças, essa, essa promessa com uh, escolas com boas condições, com professores com uma bo boas condições de trabalho, essas promessas do que nós chamamos na Europa uma escola republicana, elas ainda não foram cumpridas no Brasil. E em grande parte elas foram cumpridas na Europa. A Europa eh, cumpriu as promessas eh, que a escola tinha feito para o século XX. Mas, quer já as tenha cumprido todas ou ainda não, nós não podemos deixar de ao mesmo tempo entrar no século XXI. Então eu julgo que o grande eh, desafio do Brasil hoje é cumprir as promessas do século XX, acabar o século XX, conseguir a, eh, em tudo o que tem a ver com uma escola pública, o reforço da escola pública, uma escola pública inclusiva, uma escola pública democrática, uma escola pública de qualidade para todos. Portanto, essas promessas têm que ser, têm que continuar a fazer parte da nossa agenda política, mas ao mesmo tempo temos que entrar no século XXI. Entrar no século XXI é entrar num outro tipo de escola. Uma escola organizada de outra maneira, organizada com outras bases, com outros princípios, e é todo um outro debate que temos que fazer. Acabar o século 20 e, ao mesmo tempo, ser capaz de ir entrando no século 21. Professor, é, o Brasil vive um cenário é, especial em termos políticos, né, que se reflete muito na área de educação, por exemplo, uma pesquisa recente mostrou que nós temos cerca de 6 milhões de analfabetos. É, existe no Brasil uma uma crescente conservadora que inclusive quer implementar um projeto chamado Projeto Sem Partido, que amordaça os professores, impedindo-os de se manifestar em relação às suas ideologias, às suas crenças políticas, né? Como fazer para poder sair desse atoleiro que nós nos metemos em, em termos de de, de educação? Eu julgo que é preciso uh, uh, criar uma consciência, eu diria, geracional. Isto é, tem que haver uma geração no Brasil não é? que dê prioridade à escola, à escola pública, e que seja capaz de ultrapassar essas, seja, essas situações que vêm do passado a ideia do analfabetismo que se mantém e que se reproduz seja a ideia de políticas mais recentes, que são políticas que obviamente não têm nenhum sentido a escola é o espaço do conhecimento, é o espaço da cultura e dizer conhecimento e dizer cultura é dizer liberdade, é o espaço da liberdade, é o espaço onde tudo deve ser discutido, onde tudo deve ser tratado, e eu como pai Prefiro que o meu filho de 6 anos, de 8 anos, de 10 anos, de 12 anos, discuta certos temas num ambiente que é um ambiente de cultura e de conhecimento, os discuta de forma informada, de forma racional, com recurso ao conhecimento científico, do que os discuta na rua. Uh, sem nenhum critério, sem nenhuma forma. E, portanto, imaginar que se pode tirar o debate sobre a sexualidade das escolas, ou o debate sobre a política das escolas, ou o debate sobre outra coisa qualquer, é uma coisa absolutamente absurda. É preciso que, num certo sentido, aconteça no Brasil uma espécie de uma indignação coletiva pelo estado da escola pública e a capacidade de uma geração dizer isto, tem de mudar. E nós temos que assumir isto nas nossas mãos. A escola pública portuguesa é hoje, 2017, uma escola de que nós nos orgulhamos, de que a minha geração se orgulha. Mas há 40 anos atrás era uma escola muito frágil. Havia uma percentagem de analfabetos imensa, a escola era muito fraca e foi preciso 40 anos para mudar isto. Mas a minha geração, que na altura da revolução tinha 20 anos, não é? A minha geração foi uma geração que coletivamente se mobilizou em torno da escola pública, com pontos de vista diferentes, pessoas que tinham posição mais à direita, mais à esquerda, pessoas que tinham pontos de vista diferentes, quer dizer, não, não somos todos iguais, não pensamos todos da mesma maneira, mas houve em relação a dois ou três temas, nomeadamente o tema da educação e o tema da saúde pública, uma mobilização da geração. Houve uma espécie de um, de um contrato entre nós todos, não é? Contrato que não estava escrito, mas fazia parte de uma aspiração desta geração, e 30 anos depois, 30 e poucos anos depois, nós pudemos colher os frutos desse investimento. E hoje podemos estar contentes com a nossa escola pública, podemos estar contentes com uma escola pública que atinge, que abrange, 80% dos alunos, a escola privada é muito pequena, como universidade pública que atinge praticamente a totalidade dos estudantes, como universidade pública que praticamente tem vagas para todos os alunos que terminam o ensino médio, temos uma situação em que de facto, como eu dizia há pouco, nós cumprimos as promessas do século 20. Agora temos também que reinventar esta escola, reinventar as pedagogias, reinventar a maneira de estar na escola e esse é o debate. Da contemporaneidade e do século 21. Professor, o está no Brasil para entre outras atividades participar do Conalir, que é o Congresso de Leitura. É qual o papel que a leitura tem na educação hoje das crianças, dos jovens, das novas gerações? A educação sempre foi leitura, não é? Quer dizer, a, a base da educação. Uh, tem de ser necessariamente a alfabetização e tem de ser necessariamente a capacidade de ler. Né? Ler não num sentido mecânico, ler não num sentido uh, uh, meramente rotineiro, mas ler no sentido de criar uh, uma leitura das coisas, uma leitura da realidade e uma leitura dos livros também, onde está a realidade. Portanto, a leitura é o princípio de tudo. Nós, aliás, por exemplo, em Portugal... Quando começou a haver os testes internacionais, os indicadores internacionais, num primeiro momento nós tínhamos resultados relativamente fracos. E viemos a descobrir que grande parte desses resultados fracos se deviam às deficiências de leitura. Isto é, mesmo quando os alunos sabiam às vezes resolver um problema de matemática, eles não entendiam o enunciado da pergunta, não compreendiam a pergunta. Portanto, se nós não tivermos os instrumentos da leitura, nós não conseguimos aceder à ciência, não conseguimos compreender a matemática, não conseguimos fazer nada. E por isso a leitura é um elemento central e decisivo não é, para qualquer processo de educação. E o livro, seja no seu formato impresso, seja no seu formato digital, continuará a ser a porta principal de entrada na educação e na cultura. E isso obriga-nos a dizer uma coisa de que às vezes nós não, não, não, não dizemos suficientemente bem, que é que para alguém gostar de ler, é preciso ler muito. Isto é, eu não posso gostar de fazer uma atividade na qual não me sinto bem. Se eu estiver a ler uma página de um livro e tiver como me acontece se eu estiver numa língua estrangeira que eu não domino e tenho que estar a parar a cada palavra a tentar perceber o que é que aquela palavra quer dizer, eu não posso ter prazer nisto, eu para ter prazer na leitura preciso ter uma uma facilidade, preciso de ler muito. E portanto, é preciso que a escola, a educação, a cultura, entenda que nós não podemos gostar à primeira de uma coisa. Eu não posso gostar à primeira de uma coisa. Eu não posso, não pode pôr aqui nas minhas mãos não é, um violino e dizer, o senhor gosta de tocar violino? Quer dizer, eu não gosto, eu não sei, só depois de muitas e muitas horas é que eu vou começar a ter prazer no, no, no tocar este violino. Com a leitura é a mesma coisa, e é por isso que é preciso uma relação diária com o livro, uma relação diária com a leitura, uma relação... E a leitura pode ser de várias coisas, não temos que ler só livros clássicos, ainda que os livros clássicos sejam muito importantes, não é? Podemos ler muitas coisas diversas, mas se não formos leitores sistemáticos, nós teremos uma grande dificuldade, não é? Em poder aceder ao resto do conhecimento e da leitura. E isto que é verdade para as crianças... É verdade para os professores também, porque não é possível despertar o gosto pela leitura se eu próprio não for leitor. Se eu não for um grande leitor, se eu não for um leitor diário, se eu não tiver essa relação, essa relação, essa densidade cultural eu não vou conseguir despertar o gosto pela leitura a ninguém, não é? é assim com a leitura como é com outra coisa qualquer, quer dizer, se eu não gostar muito de música, eu não vou despertar o gosto pela música a ninguém, não é? E, portanto, com a leitura é a mesma coisa, e, portanto, é preciso que os professores, e por isso é que o debate sobre os professores, o debate em dar-lhes condições de trabalho, em dar-lhes mais tempo, em não ter esta vida em que eles saem de um turno para outro turno, de uma escola para outra escola, que é preciso que eles dê-lhes mais tempo, é também dar-lhes mais tempo para eles poderem refletir, para eles poderem ter uma relação com a cultura, para eles poderem ter uma relação com o livro e é preciso que a sociedade perceba isso. Não estamos apenas, não é uma questão corporativa dos professores, não é uma questão de um grupo, de um grupo particular, é uma questão central da nossa vida todos nós, quer dizer, da vida dos nossos filhos, da vida das nossas gerações, que tenhamos professores que têm essa outra relação com o conhecimento, que vão a espetáculos, que vão à música, que vão a bibliotecas, que vão a livrarias, que vão a lugares onde depois podem transmitir esse gosto aos nossos filhos. As sociedades têm de perceber isso, que a luta, muitas vezes, dos professores não é uma mera luta sindical, por muito importante que as lutas sindicais sejam, não é uma mera luta corporativa, é uma luta pelo futuro de todos nós e das nossas sociedades. Professor, a nossa publicação, não só o nosso canal de vídeo, mas a nossa revista, o site de notícias, é um, é um, um veículo de comunicação muito dedicado aos bibliotecários, né, que são os profissionais que trabalham em bibliotecas, enfim, os profissionais de bibliotecas de um modo em geral. Eu não sei se o senhor tem conhecimento, mas em 2010, ainda no segundo governo do presidente Lula, foi editada uma lei, Lei 12.244, que é a chamada Lei das Bibliotecas Escolares, que estabelece o prazo até 2020, que todas as escolas de ensino básico no Brasil deveriam ter é, é, bibliotecas. Todas as escolas de ensino básico deveriam ter bibliotecas, só que números recentes do censo escolar mostram que nós sequer chegamos a 40%. Né? Como é que é a realidade lá em Portugal no que se refere às bibliotecas escolares, qual a contribuição que esse instrumento dá para a educação no contexto que o senhor vive? A, a mudança nas bibliotecas foi uma mudança muito importante em Portugal. Nós, uh, uh, talvez, talvez, não é? se eu quisesse falar de uma grande mudança trazida pela Revolução, talvez a melhor mudança tenha sido primeiro as bibliotecas municipais, foi construída uma rede de bibliotecas municipais, uh, Espantosa. Eu, aliás, tenho a, a, a tradição, quando viajo em Portugal, regra geral, quando vou para alguma terra, vou ver a biblioteca municipal. Normalmente são prédios, foi um grande investimento que foi feito em Portugal, e depois, em cima disso, desenvolveu-se uma rede de bibliotecas escolares. Uh, devido, enfim, um conjunto também de pessoas, não é? uh, que foram absolutamente notáveis, houve uma geração de bibliotecários que foi absolutamente notável e que tem hoje um papel muito importante, quer dizer, a, a minha escola ideal, não é? é, a escola onde se entra pela biblioteca, não é? a escola do meu filho quando ele tinha 8 anos, uh, a porta de entrada da escola era a biblioteca e, portanto, as crianças entravam pela biblioteca, tiravam os seus casacos, organizavam a sua vida e depois... Iam para o resto da escola. Portanto, simbolicamente há aqui uma, uma referência muito importante. Agora, hoje a biblioteca está também em todo lado. Hoje a biblioteca também está nos nossos bolsos, não é? Hoje a biblioteca está em vários instrumentos e é preciso nós percebermos, não é? Uh, uh, essa... Essa, essa maior abertura do livro hoje e sermos capazes de trabalhar nessa dimensão. O livro em papel, eu sou, enfim, a minha casa é uma casa de livros, eu costumo dizer é a casa dos livros, não é? Eu fiz a minha casa para ter lá os livros, eu estou rodeado de livros por todo lado. Mas hoje eu se calhar recorro mais aos livros que estão na internet do que aos milhares de livros que tenho em minha casa, porque, enfim, é mais fácil para mim recorrê-los através do meio digital. Nesse sentido, o papel dos bibliotecários é essencial, mas os melhores bibliotecários são sempre aqueles que conseguem dessacralizar o livro, não é? Que não tomam o livro como um objeto de culto, no qual não se pode tocar, porque se pode estragar. Nesse aspecto, a cultura das bibliotecas norte-americanas foi sempre uma cultura muito diferente das bibliotecas europeias. As bibliotecas europeias era sempre o um lugar onde o livro estava conservado, num depósito, a gente tinha que requisitar o livro, o livro vinha com todos os cuidados. Até que a americana não, estão nas estantes, não é? Quem quer vai, tira, põe, lê, faz, etc. A dessacralização do livro é uma coisa muito importante na cultura dos bibliotecários, porque é isso que faz com que o livro se torne uma coisa banal do nosso dia-a-dia, -dia, não é? E é, no fundo, essa banalidade do livro, essa uma coisa corrente, uma coisa normal e não, e não um objeto de culto, um objeto erudito, isso vamos deixar para os antiquários, para pessoas como eu, que têm lá uns livros especiais que adoram, mas no dia-a-dia -dia o livro tem que ser um objeto, quer dizer, é... eu uma vez escrevi um texto que causou alguma... algum escândalo, mas o objetivo era esse, Quer dizer que o livro tem que ser as batatas, não é? Tem que ser a mesma coisa, quer dizer, a gente tem que tratar um livro como trata uma batata, quer dizer, isto é, é essa familiaridade não é? com o livro que permite a democratização da cultura e que permite a democratização do livro. E nesse aspecto, muitas das novas gerações em Portugal tiveram um papel muito interessante. Na, no, nos bibliotecários e na formação que houve dos bibliotecários, há uma geração notável a esse nível de, de bibliotecários, tiveram um papel muito importante, o um papel que, que foi tido na Fundação Gulbenkian, no um papel que foi tido nas bibliotecas municipais, o um papel que está a ser tido hoje em dia nas bibliotecas escolares, é um papel de grande referência. Portugal, nesse aspecto, eu nunca costumo dizer que Portugal é um exemplo para nada, acho que não, mas nesse aspecto concreto, eu acho que se pode olhar para o que foi feito em Portugal e foi feito coisas muito boas e eu estou à vontade para o dizer que não tenho, não tive nenhuma intervenção nisso, não vi o que fiz, foram outros, não é? mas é um papel de, de grande referência tanto nas bibliotecas municipais como nas bibliotecas escolares. Professor, eu agradeço muitíssimo a sua colaboração, né? foi um prazer imenso conversar com o senhor. Aproveito a oportunidade para agradecer aqui o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, que cedeu gentilmente o espaço para essa gravação. Agradeço você que acompanha o nosso canal, compartilhe, curta e continue.